Nessa aqui da atenção, vou contar um, um caso para vocês aqui de uma cliente. Primeira vez que ela veio, né? Obviamente, não vou falar o nome dela, mas ela é uma senhora, né? E ela veio com a sua filha, né? Então, na primeira sessão, a filha ficou junto, né? E como eu trabalho muito também essa questão energética com o meu cliente, né? Dentro da atenção, do desconstruir, do ser presente, né? Isso foi lá antes da pandemia, né? Então eu lembro que ela, coloquei ela, ela se sentou, né? A filha já tinha adiantado que ela tava num quadro depressivo bem agudo, né? Tava toda, enfim, imagina, todo mundo conhece alguém que tem depressão. É terrível. E aí, coloquei ela na poltrona lá e olhei os olhos dela, né? Fitei os olhos dela. Do jeito que eu vou olhar aqui no, no YouTube, né? Olhei no fundo do olho dela, fiquei, parei, Olhei, vou olhar aqui pro Instagram também, né? eu Olhei no fundo do olho da cliente, olhei. A cliente falou, nossa, o senhor parece estar olhando na minha alma. O senhor está olhando dentro de mim. E, e só essa forma de entrega que eu me dei para ela naquele momento, a troca de energia, a conexão, né? A conexão que eu criei com a cliente naquele momento que eu eu fitei os seus olhos, né, que eu olhei fundo nos olhos dela e ali foi um momento mágico de, de conexão, conexão, criei conexão com ela naquela hora, né, se eu pudesse colocar um segredo a mais, a mais aqui, criar conexões com seus clientes, tá.